Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite, este é o Isso Não Cai na Prova e esta é... Renata Leite. Sim, eu trouxe Renata agora. Pra você que não sabe, Renata também é minha irmã. né? Eu já tinha trazido Renata outra vez, né? Quando foi? Eu acho que foi só no Heredes? Foi. Na gravação que a gente fez no Heredes e uma mini participação que eu fiz um vídeo com Maria Luiza, na verdade. Ah, eu é que mesmo? Que ela, tipo, aparece assim... Ah! E some, né? Foi só um comentário ao fundo. Mas enfim, Renata sempre esteve por trás dos bastidores, do Isso Não Cai na prova, Prova, né, com textos, ou às vezes vindo aqui para me fotografar, né porque eu preciso de fotos para postar nos lugares. E aí eu decidi, neste ano. É para de... isso que a família serve. Sim, <risos> sim, é para isso que a família serve, né? Então, assim, eu trouxe a Renata justamente pensando nisso, né? Na para que a família serve, não é mesmo? Em trazer conteúdos novos e usar a especialidade de Renata para é, também contribuir aqui com o canal. Vocês já viram pelo nome, né, é um quadro novo, a gente vai fazer, convidar outras pessoas, além de Renata, tô só fazendo o primeiro com ela, mas uh, o nome, a ideia do canal, do canal, lá vai, a ideia do vídeo, né, de hoje, é o que não cai na prova do Engenheiro Ambiental. Sim, no caso, da Engenheira Ambiental, que é Renata. E aí, Renata, eu queria muito que tu explicasse, primeiro, além de Renata, Engenheira Ambiental, né, que... Praticamente, eu já te apresentei, já disse quem você é e o que você faz. Que outras coisas você faz que estejam ligadas à engenharia ambiental ou não, hoje em dia? Há quanto tempo você terminou? Bom, eu sou formada em engenharia ambiental, está com mais ou menos um ano e meio, porque como é IF, né, aí é meio torto, assim, mas é quase um ano e meio. E como técnico de meio ambiente também, que na verdade eu comecei o técnico depois da engenharia, depois que eu comecei a engenharia e eu terminei na mesma época. E eu faço hoje pós em MBA em gestão de negócios e marketing. É, eu tenho um site, que é a WE, que é Eu não sei se eu vou falar certo, porque eu ainda, ainda treino. Sabe o escrever em próprio... inglês, mas não, é, não sei. É ler inglês. Exatamente, Quem não sabe falar inglês aí, desculpa, tá? Se eu errado. Mas significa engenheiro dos resíduos. Tem o, o, o Instagram, que é arroba dos resíduos. Todo, tudo eu identifico para engenheiro engenharia dos resíduos ou WE. E aí nesse site tem a, tanto o blog, né, falando sobre a área de resíduos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, que sólidos é a mais minha área, quanto a questão de serviços, palestras e tal. Então, hoje em dia, eu dou mais palestras voltadas para a área de resíduos, palestras, minicursos. É, estudo essa questão, tá, pós-graduação. Eu tenho um certo, não sei se é um problema... De fazer outras coisas, então assim, é, eu nunca fico só naquilo ali, eu, eu trabalho nesse aqui fico só nesse aqui, eu gosto de fazer outras coisas. Então agora eu comecei com a ideia do brechó e aí eu sempre estou criando alguma coisa, às vezes até um problema isso, porque enfim, né, muitas coisas para administrar. Ah, o Brechó, a gente vai fazer um outro vídeo, inclusive essa diferença também entre o que é resíduo sódio, o que, é que se estuda na engenharia ambiental, é um vídeo que eu quero fazer com Renata para explicar caso a galera daqui tenha curiosidades, queiram saber mais sobre esse curso, né? Ah, mas especificamente nesse Nesse vídeo, a gente tinha conversado para aprofundar mais sobre o que não cai na prova. Então, é importante que a Renata se apresente para que vocês saibam né, o que, que se faz, é, se é necessariamente engenharia ambiental, mas que também dá para combinar com outras coisas, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, o que, que dá para fazer, o que não dá. E, em especial, é falar sobre o que ela aprendeu que não tem a ver com o curso de engenharia ambiental. Né, o que foi que sente que aprendeu durante a universidade que, ah, que não foi para prova, pode até ter a ver com a engenharia ambiental, mas que não foi uma coisa que tu ficou estudando para fazer uma prova, assim, que tu lembra da universidade que tu aprendeu, dentro ou fora da universidade, mas que tem a ver no curso. É, definitivamente não foi uma coisa que eu estudei, mas fez parte do estudo, que é essa questão de nervosismo, de ansiedade, de você saber lidar com pessoas, eu acho que mais do que na escola, na faculdade, você tem que aprender a lidar com pessoas, você tem que aprender a lidar com todo tipo de professor. Às vezes o professor é super legal, mas às vezes ele não é. Você tem que lidar com outras pessoas, é, de vários estilos de pessoas, e às vezes você vai estar em grupos que você não pode formar o um grupo, então não é aquele seu grupo de amigos, é um outro grupo. E é importante passar por isso. Eu percebi com o tempo, eu sempre fui muito do tipo de querer fazer trabalho sozinha. Eu lembro de, de uma cadeira do terceiro semestre, não estou nada que eu, eu fui falar com o professor e eu disse, professor, eu posso fazer sozinha? E ele era do mesmo tipo de, tipo de pessoa que eu. E ele falou, não pode, pode fazer sozinho seu trabalho. Eu disse, ah, obrigada, não professor. Entendo. Ele, ele realmente, eu senti que ele me entendeu naquele momento. Mas assim, na faculdade eu aprendi muito isso, muito a, a, a lidar com outras pessoas. Acho que foi uma das coisas mais fortes. Além de ansiedade, de muita coisa para fazer... Às vezes a gente tem ai meu Deus, tem muita coisa para fazer. A gente pensa que a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não para para fazer. De tanta coisa que a gente tem para fazer. Então aprender a lidar com o seu tempo, otimizar as coisas, otimizar o seu tempo. Eu acho que foi o que mais pesou e foi dentro da faculdade mesmo. que mais marcou a universidade, né? Sim. Que não tem a ver muitas vezes e que às vezes a gente não espera que vai acontecer, né? Não é uma coisa... eu não, não acho que alguém, dependente da faculdade ser de engenharia ambiental, espera que vai para a faculdade, por exemplo, aprender a lidar com pessoas. Você sabe que você vai conviver com pessoas, porque você sempre convive com elas. Sim, e, por exemplo, durante o estágio, é uma prova de que você tem que lidar com pessoas. É, eu fiz estágio em uma empresa e fiz num órgão público, fiz dois estágios, e nos dois não tinha como, você lidava com, lidava com todo tipo de pessoa. Assim, minha área, eu lido com... como eu trabalho mais com a parte de resíduos, né? Eu lido com um catador, ao grande empresário, ao, ao pequeno empresário, ao, um, sei lá, um prefeito, a um vereador, então... Você lida com todo tipo de pessoa e você tem que saber conversar com essas pessoas, né? Que tem muito essa, esse, essa confusão que a engenharia você só lida com cálculos, como se você não, lida, é... não tivesse que ter o contato com, pessoas, com pessoas, né? pessoas. isso. E tanto a faculdade quanto o estágio me ajudaram muito nesse quesito. Assim. Bom, é... tinha uma outra coisa que eu queria pedir para que a Renata, na verdade, dissesse. É... Algo que você aprendeu e que você gostaria de dizer para as pessoas e que você, na verdade, que você gostaria que as pessoas tivessem te dito antes, mas aí elas não, não te disseram, de repente, tu aprendeu e agora tu pode passar para as pessoas, que tem a ver, enfim, com, com o que você aprendeu durante esse período da engenharia ambiental. É, eu tinha um professor, que inclusive é o professor dela também, no ensino médio, que ele dizia assim, é, vai, no máximo que você vai receber um não. Ele sempre disse isso para gente. Ah, Basílio? Assim. Sim, Basílio. Ele é maravilhoso, gente. É um homem e maravilhoso. É um professor maravilhoso. Ele sempre maravilhoso. disse isso, sim. E acho que isso foi o que me fez entrar, por exemplo, mais nessa área de negócios, empreendedorismo, porque eu até brinco com o livro que eu meio que sempre fui ali dentro do empreendedorismo desde os oito. A gente começou a fazer bijuteria, né? Sim, eu sou missangueira desde os oito anos de eu idade. Tinha oito anos, eu fiz, depois eu comecei a vender desenho. Eu nem sei desenhar, mas eu fazia e conseguia vender, sabe? Deus como? Eu vendi cartinha de RBD, eu não faço isso criança, mas eu vendia minha atividade. E eu ganhava <risos> um bom dinheiro com isso. É, eu não sei se isso é uma boa coisa <risos> a se recomendar. Corta sua parte. Mas assim, é. Eu sempre é, fiz isso, eu sempre gostei de fazer isso. Tinha uns e... desenhos, né, que tu fazia para vender também. É, isso eu Não foi sei por que as pessoas compravam aqueles desenhos. Não, isso. mas eu fazia das meninas. inclusive. Era. Nossa, eu fazia. <risos> e as pessoas compravam por algum motivo. Eu não sei se é porque eu sabia vender. E hoje, eu, eu muito que me travei com o tempo, assim. Principalmente essa questão de vender. E essa questão do empreendedorismo. No meu último semestre da faculdade, por causa do meu estágio... É, é que eu senti essa vontade, eu conheci mais a área de resíduos, eu senti mais essa vontade de empreender na parte de resíduos. Então, acabei decidindo fazer a especialização em gestão de negócio e marketing por isso. eu estou começando a me apaixonar também por marketing, que, entre aspas, não tem nada a ver com engenharia, né? Porque está tudo relacionado, mas eu comecei a me apaixonar por essa área e comecei a aprender. Mas tudo isso foi a partir disso, foi a partir de que... Vai lá, não tem medo, faz. Eu sempre fui muito medrosa para fazer as coisas. Eu me considerei medrosa para fazer as coisas. Então faz e tenta e quer ir para de empreendedorismo, vai para de empreendedorismo. Mesmo que a faculdade te ensine, não te ensine muito isso, né? É, ou ir para outra área, mesmo que a faculdade não te ensine isso, né? Você vai encontrar uma relação, né? Você, você, ah, eu vou para o marketing. Tem uma relação. Ah, eu vou para comunicação. Alguma relação você vai encontrar. Ah, eu fiz medicina, mas eu quero ler é, sobre a área de humanas. É óbvio que tem alguma relação. Então, assim, busque essas relações, né? É, tem até, é muito essa questão também, tanto na, na, na faculdade quanto o mercado de trabalho, ele quer muito que você se especialize só naquilo ali. Então, eu sou engenheiro ambiental, tenho que me especializar em licenciamento ambiental, e aí você acaba sempre indo pra isso, às vezes você nem quer ir, você acaba indo para isso porque é o que o mercado acaba, uhum. acaba muitas vezes pedindo e a faculdade te mostra. o que você tá mostra. aprendendo também, né? Só o que você tá Sim. aprendendo também. E aí você acaba às vezes também sendo um pouquinho julgada, assim, por você sair da sua área, assim, você ser engenheiro ambiental e você ir para uma coisa bem nada a ver. Fica, ah, vai, faz um mestrado nisso, faz uma especialização nisso, tu vai, vai ser melhor para ti e tal. É meio complicado. A você gente passa. comenta, a gente vai fazer o, o vídeo que a gente vai fazer falando sobre é, como foi né, para Renata escolher engenharia ambiental. Eu acho que a gente podia inclusive aproveitar para falar um pouquinho disso. né? Por exemplo, como é difícil às vezes você escolher outras áreas que não eram aquelas que estavam na expectativa dos professores, por exemplo. Né? Assim, isso se der para a gente comentar. Não vou prometer, não, porque a gente promete e acaba não fazendo a gravação, mas quem sabe a gente aprofunda lá. Bom, primeiro, obrigada, Renata por esse Obrigada, você, pequeno vocês. trecho. Fica aqui, porque daqui a pouco a gente vai gravar outro Eu vídeo tenho. mesmo. Volto já. É, e com vocês, eu quero saber de vocês, que outras dificuldades vocês tiveram, que cursos vocês fizeram, se vocês não fizeram cursos, se estão no mercado de trabalho, que, que coisas vocês aprenderam que não esperavam, que estava ligado com a área de trabalho de vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre engenharia ambiental e querem saber mais sobre engenharia ambiental também, comenta aqui. Se você não é aquela pessoa que comenta aqui, porque eu sei que nós temos aqui algumas pessoas inscritas no canal que não comentam aqui, então me procura. Comente em algum lugar onde eu posso Ler onde eu possa ouvir você pra gente conversar ou então com a própria Renata, caso você tenha os contatos dela também. Eu vou deixar aqui, tá? Comenta mesmo aqui embaixo, porque aí fica mais fácil eu respondo. Porque aí todo mundo visualiza e todo mundo responde. É, facilita bastante. Se, se você comentar aqui, facilita muito, ajuda inclusive ao YouTube a divulgar o canal, né? Porque quanto mais vocês Sim. comentam. Mas o YouTube entende que o conteúdo é um bom conteúdo, está chamando a atenção, então ele também divulga essa é a forma de você nos dizer que você gosta do que a gente está produzindo aqui. O Como é legal, pai, ama, comenta alguma coisa. É. só assiste, <risos> passa. Então <risos> comentem, coisa. curtem, curtam, compartilhem com alguém, tá? Eu vou deixar todos os links que ela comentou aqui, né? Da WE, do Brechó, eu vou deixar todos aqui, do, do Instagram, do Facebook e do site, tá? Pra vocês acompanharem lá todo aquele conteúdo. E se quiser também seguir nas redes sociais, isso não cai na prova em todos eles. Beijo, pessoas, e até semana que vem.